Depois disso, Casa de Leão. Casa de Leão é muito boa, porque tem o Aiora controlado pelo Satã Imperial! Yeah. Ah, eu, eu, o Aiora <risos> tem um dos meus nomes favoritos, <risos> que é o Relâmpago de Plasma. E Ainda na dublagem, ficou muito da hora. Pera, Aí, primeiro, é... primeiro de tudo é o Cápsula do Poder! <risos> é o pior nome de todos, que imagina tipo um remédio, <risos> sei lá. Tipo... Aí me veio uma dúvida, é. quem o Wiki matou? Ninguém, tecnicamente falando, é, né? O Iggy tipo, também foi pego pelo é, né? Satã Imperial, Tecnica... não foi? Não, não, não, é mais ou menos, eles deixam meio em Cristo é, O, não, foi, foi, foi, foi o Mestre tudo. Cristal foi pego pelo Satã Imperial, isso é verdade Daí ele fica do mal, mas aí ele morre e fica tudo bem não, Mas que Ninguém ele, liga né? ele. O ponto é, casa de Leão, que acontece aquela parte que o Joey até bem citou Cassius Que morre. o Cassius... Bu... Ca... Não, primeiro o Cassius, por Cassius rouba, que ele aparece e ela fala Oi, eu tava aqui ou você ver, ah, eu sei o caminho escondido. Podia ter falado. É. Eles pulavam ele pulava, cinco casas, ele mas. economizava economizava cinco horas. Né? Então, talvez a dona tivesse viva já. O mangá não tem isso. Ele não o tem mangá é, explicava é. que ele não é inimigo. Então ele, podia ele pode subir. passar, é diferente. Mas o anime eles e, não explica nada de e fosse. E também no, no mangá o Cassius que se mata. Verdade, verdade. É o ele enfia o, a mão na barra. Esse lance barriga. do Cassius morre por amor é uma coisa que não. É, é bonito, você não oh, sabe sim, pô, sim. Ele se sacrifica pra salvar o ser, porque ele fala. Não, porque eu sei que a. Eu amo a China, mas eu sei que a China não me ama, ela ama você. Então, gado demais. eu prefiro morrer e você ter uma chance de ficar com ela. Além de ser gado demais, ele é burro, porque o Seiya não fica com ela. A China fica Sem solteira morrer. para sempre. Mas eu entendo porque quem diabos é que ele ficar com aquele grotesco homem lagarto? que comemos? O Cassus não é a gente. A gente concorda é. com isso, né? Porque tipo, o olho dele no formato de réptil, ele, ele, é ele tem dentes pontudos... É... E... Ele é o lagarto do Homem-Aranha. Ele largar. é um monstro. Ele e quando é a um orelha filho. dele cai no chão, ela se mexe. Ela se ele se é, mexe. é um lagarto, né? Tipo, é. A gente aceita isso, ele, ele um é, humano, é mutante. Ele é. É, tipo, ok, é tá